Pensa rápido o que significa a zap? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje nós vamos falar aqui de algumas abreviações comuns na hora de conversar em inglês com alguém no WhatsApp. Vamos lá, a primeira delas aqui vocês viram logo no começo do vídeo, que é a zap. A zap nada mais é do que as soon as possible. Pega aí cada letra, ó. As soon as possible, ou seja, o mais breve possível. So, I need to talk to you. Call me a zap. Preciso falar com você. Me ligue o mais rápido possível. Call me a zap. Você pode escrever isso aí no WhatsApp, né? Também pode ser no e-mail informal. Ou então, de repente, no, no, no trabalho, né? Claro, um ambiente mais informal, tudo bem. Mas aqui eu tô falando só de coisas informais, tá bom? Depois nós temos ATM. ATM. Atenção que não é o automatic teller machine. Automatic Teller Machine é o ATM dos caixas eletrônicos, né? Que na verdade é o ATM, né? Não é Electronic Box, tá bom? Não vai colocar Electronic Box aí, não. ATM. Só que esse ATM é o at the moment. At the moment, I'm working. I'm working at the moment. I'm working ATM. ATM, I'm working. Então, você pode usar o at the moment ATM digitando aí pra sua galera. After we have, depois nós temos o brabo, né? É O brabo. O BRB. BRB que é o, já volto, já volto, já volto já. Be right back, be right back, be right back, já volto, volto logo. Aliás, eu já fiz um vídeo né, sobre isso lá no meu Instagram, que para você me seguir, o primeiro link está aqui na descrição. Eu posto muitas dicas de inglês lá toda semana e também converso por mensagem com vocês Pode ir lá me seguir e trocar uma ideia comigo, vai ser legal conhecer vocês. Então, acessar lá o meu Instagram. Depois nós temos, esse aqui tem até uma, uma canção do Red Hot Chili Peppers, né? É, by the way, by the way, que é representado por uh, BTW, W, que significa a propósito. By the way, by the way I've tried to say I'll be there waiting for... By the way I've tried to say FYI, FYI significa for your information, for your information. Para a sua informação, for your information. E não é mal educado, tá? Você falar isso, né? Porque às vezes tem aquela conotação de Para sua informação, eu vou ser. Não, não. Foi your information bem usada né? nos, nos e-mails, em mensagens entre os colaboradores. Né? Então tá tudo certo você usar. Aqui no Brasil nós usamos o PSC, PSC, que é o Para o seu conhecimento, né? Para que você é, fique ciente do que está acontecendo. For your information, então seria equivalente com PS no do Brasil. Essa daqui é boa, hein? T -t -y, -l. T -t y L significa talk to you later. Talk to you later. Ou seja, falo com você depois. W-K-N-D. W-K-N-D. Que, que negócio é esse, cara? Eu já falo pra vocês. Isso tudo aí significa weekend. Weekend, final de semana. Se bem que, poxa, nós temos aí quatro letras. Bom, que preguiça de escrever mais três. Então, que abreviação é essa? <risos> então, weekend, representado por W, K, N, D. Que, aliás, weekend é a junção de duas palavras, né? Week, que é semana, e end, que é fim. Então, final de semana, weekend. T-M-Y, significa too much information. Too much information. Muita informação. Too much information. Aliás, information é, é uma palavra não contável. Você não conta assim, one information, two information, three information. Então por isso que você usa much. Much é muito para coisas não contáveis. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre much e many aqui no canal, eu já fiz algum, mas é bem antigo. Mas se vocês querem um outro mais atualizado, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou atender o seu pedido, tá? Só se tiver muito comentário. Se tiver meia dúzia, não. tem que ter pelo menos um, um milhão. Tudo isso? Vamos lá. Depois nós temos PLS. PLS. Nada mais é do que please. Please usado no mundo todo, né? Please, P-L-S. Please, please, please. Até quando a gente está conversando em português, só sai um please, né? Quem é que nunca misturou uh, inglês com português? Ou português com English? <risos> e aqui nós temos o thanks, que é obrigado. T-H-X. T-H-X, Thanks, thanks que é obrigado. Qual dessas aqui, ó, tá tudo aqui, ó, tudo aqui, tudo bagunçado. Qual dessas abreviações você mais usa no WhatsApp? Qual dessas que você não sabia? Qual dessas que você vai começar a usar a partir de agora? Coloca aqui embaixo nos comentários e deixa para mim também uma mensagem com algumas dessas abreviações, abreviações lá no meu Instagram. Os links estão aqui embaixo. Ah, pera aí, não vai embora. Tem vídeos aqui, ó, para você continuar assistindo que vão te ajudar na sua jornada do inglês. Eu sou Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much guys for watching! And remember, se todos vocês, lembrem-se! See you around! Bye!